Opa galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma criptomoeda muito promissora que tá pra lançar agora e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu vou estar investindo nessa criptomoeda. Só deixando bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, você tem que estudar e analisar o projeto pra ver se você vai investir e sempre invista um dinheiro que você possa perder porque estamos no mercado de alto risco, beleza? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês, aqui está o site, tá bom? Vou deixar tudo que vocês precisam pra saber mais sobre projetos, links, todos na descrição e o nome do projeto é o Shib Scooby, mano, um novo token nasceu pelos fãs do sucesso dos anos 90 Scooby-Doo. Então, mano, esse foi o primeiro ponto que eu gostei do projeto, que é um projeto que surge como um meme, né, como uma certa brincadeira, mas tem muita coisa boa por trás, e eu gosto disso, tá? Então ele é inspirado ali no Scooby-Doo, quem nunca assistiu Scooby-Doo, né, mano? É um dos meus desenhos preferidos, inclusive, e cara, é legal quando o token tem alguma ligação com algum desenho, porque os fãs vão, vão acabar investindo no token pela brincadeira, mano, porque é legal, tá ligado? Eu, por exemplo, gosto do scooby e investiria, né? Lógico que você investe sempre um dinheiro ali que você pode perder. Mas é legal, né, mano? Você investir em algo que você gosta. E a gente vê muitos casos aí dessas de moedas de cachorro que dão sucesso, tá? Alguns exemplos, Shiba Inu, tá? Dogecoin, Baby Dogecoin. Então vamos dizer que é um case de sucesso aí fazer criptomoeda de cachorros. E, cara, do scooby aqui é a primeira vez que eu vejo. Então esse é o primeiro ponto legal aqui nessa brincadeira, né? Mas tem muita coisa séria por trás que a gente vai ver aqui. Então, olha só, a Chipscube, ela procura causar um impacto positivo na atualidade, tendo como suporte sua política de preservação dos animais em situação de abandono, bem como conscientização da humanidade para os cuidados com os pets. Então, eles pretendem ter longevidade, tá? Ela é uma cripto que eles pretendem estar tá em longo prazo e a comunidade descentralizada está promovendo e adotando o desenvolvimento de longo prazo do ecossistema e da fundação nos esforços para impulsionar casos de usos reais, tá? Como, por exemplo, parceria com empresas, pet shops, para possibilitar o pagamento na aquisição de produtos para os pets com o token Shib Scooby. Então vocês podem ver que não é só uma meme coin, né? Tem uma utilidade ali, eu acho isso importante, né? A cripto tem uma utilidade. Então, você vai lá no pet shop, cara, você quer pegar um shampoo pro seu cachorro? Você paga com o token Shib Scooby, né? Eles querem fazer parceria com pet shops, né? Para isso ser possível, tá ligado? Ou você quer dar uma tosa, um banho ali no seu cachorro? Você paga com o token Shib Scooby. Imagina só que legal se vários pet shops do Brasil aí adotarem esse sistema. Segundo ponto, comunidade. Né? a Shib é uma das comunidades de cripto que mais crescem e mais amadas, acreditamos que somente juntos somos fortes, a comunidade é tudo, Shib se esforça para incluir todos de todo mundo, temos vários canais de telegram dedicados à nossa comunidade internacional, depois a gente pode conferir e transparência, né Scooby é descentralizada e apoiada por sua comunidade de entusiastas incentivamos a comunicação aberta e acreditamos que a confiança, a transparência e a comunidade são os três pilares para construir longevidade, legal, eu concordo aqui com eles e aqui eles tem uma pequena introdução sobre a Shib Scooby, então a Shib tem a missão de trazer criptomoedas para as pessoas comuns enquanto ajuda a salvar cães carentes. Isso é um ponto bem legal, né? Deixar mais acessível as criptomoedas para as pessoas comuns. Isso de ajudar cães carentes, cara, eu... eu me derreto por cachorrinho, cara. Então vamos ler. Lançamento oficial será realizado agora no dia 28 de fevereiro de 2022, tá? Que eu devo estar tá investindo. Você pode estar tá aproveitando aqui o lançamento, né? Por isso que eu já tô trazendo o um vídeo para vocês antes de lançar, para você já poder pegar no lançamento, se você tiver interesse, né? Porque, cara, quando você pega uma cripto no início ali, se ela explodir, mano, você tem muita chance de pegar essa valorização e sair Aí com bom lucro né então é uma boa falam que tem potencial de crescimento em memes né como a gente falou e a Shib Scooby tem a missão de trazer criptomoedas para as pessoas comuns enquanto ajuda a salvar cães carentes Shib Scooby é constituído na cadeia inteligente da Binance com tempo de bloco extremamente rápido 5 segundos e taxa de gás mais barato que o ethereum isso é, é muito bom né e aqui é ainda mais alguns pontos que realmente deixaram eu com interesse no projeto cara mano é bastante coisa aqui primeiro animais de estimação ajuda a troca então somos uma das primeiras moedas de meme a oferecer uma troca descentralizada ao vivo diretamente no nosso site após o lançamento, ok? E agora aqui algumas coisas que eu gosto bastante, presta atenção. Game p 2 é Play to Earn, inspirado nos maiores sucessos dos desenhos mundiais, o game traz uma oportunidade real de renda extra, tempo parcial, possibilitando uma perspectiva de rendimento para inúmeras pessoas a partir de suas casas, desde que tenham acesso à internet. Animais de estimação, ajuda de NFT, nosso maior projeto em andamento é o nosso NFT Marketplace, permitiremos que os usuários criem, comprem, lendoem suas próprias NFTs e planejamos doar 2% da arrecadação das taxas obtidas. E um um site de encontros aqui dos cachorrinhos, tá? Então, outro projeto que eles estão aí desenvolvendo, animais, entre animais e seus novos familiares, que permitirão cães de qualquer lugar do Brasil e de todo mundo sejam cadastrados, né, como disponíveis para adoção, permitindo assim que as pessoas encontrem com maior facilidade o pet do perfil que deseja, tá? E bom, galera, basicamente é isso, tá? Agora basta a gente esperar o lançamento, agora é dia 28 de fevereiro, então eu vou ficar de olho aí para não perder o lançamento, se você tiver interesse também é só você ficar de olho para não perder esse lançamento e qualquer coisa eu trago mais um vídeo para vocês aqui no lançamento. E deixando bem claro também que esse vídeo não é uma dica de investimento, eu apenas trouxe o conteúdo para vocês do que eu tô fazendo aqui com meus investimentos, mas, cara, você tem que estudar e analisar para ver se você vai investir. E também é importante dizer, cara, invista um dinheiro que você possa perder, não invista um dinheiro que vai te fazer falta, invista algo que você possa perder. Eu vou investir nesse projeto, um valor aqui que eu posso perder. Se o projeto, infelizmente, não for para frente, não tem problema, porque eu investi apenas o que eu possa perder. Mas é um projeto que eu achei bem legal, porque tem muita coisa nele, né? O token aí vai poder ser usado em pet shop, você vai poder, sei lá, comprar shampoo seu cachorro, dar um banho no seu cachorro pagando com o Scooby, tá ligado? A comunidade tá vindo forte, também é algo que eu gosto bastante, além de ser um token de cachorrinho, que mano, é, eu sei que é um meme isso, mas dá certo, um token de cachorro realmente dá certo, então é um potencial aí que tem nesse sentido de meme, né? Além de que, também tem o um sistema de que eles pretendem, uma parte do dinheiro investido, ajudar nos animais carentes, isso também é importante, tem o game NFT, que você vai poder jogar NFT e ganhar recompensa, ganhar dinheiro jogando o jogo na blockchain, vamos ou NFTs exclusivas também, né? Que podem também ter uma valorização. E também a questão de adoção de cachorrinhos, que eles vão estar tá fazendo esse site, né? Para as pessoas encontrarem cachorros para adotar. E tudo isso nesse sistema do token, né? Então achei bem legal o projeto, achei promissor. Mas lembrando, estuda e vê o que você acha. Beleza? Todos os links estão na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeus, falou, E eu fui.